Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo Digital. Pessoal, fica comigo, assiste esse vídeo, esse conteúdo até o final, porque nesse vídeo de hoje eu vou te ajudar como você proteger sua conta, de uma forma bem simples, bem fácil, tá? Muita gente está sendo hackeado, tá? tem problemas tá com pessoas aí invadindo as contas então essa forma que vai ajudar bastante Ok para você proteger a tua conta o teu perfil do Instagram então fica ligado que essa aula que vai te ajudar demais se você já gostou da ideia cara desse aqui embaixo desse aqui embaixo já se inscreve no canal deixa o seu like o seu comentário e não esqueça de poder ativar o Sininho para ser notificado sempre que entregar um conteúdo para você aqui no nosso canal beleza bora para a do meu computador que eu vou fazer isso aqui o passo a passo tá telinha do meu celular tá eu vou deixar a telinha do meu celular no meu computador para fazer junto com você bora fala galera bora deixar agora o nosso instagram agora super seguro beleza então o processo aqui é bem simples tá vai clicar aqui nesses três pontinhos aqui de cima aqui tá ó essas três barrinhas clica aqui ok aqui é nosso menor hambúrguer né, que chamamos tá clica você vai vir aqui em configurações clica e aqui embaixo ó, você vai ver aqui ó, em segurança. Clica. Essa aqui verificação de segurança, tá? Clica. E aqui em seguida aqui tá temos esse tópico aqui, realmente a segurança da sua conta. Beleza? Você vai clicar aqui em começar. Clica. Aqui temos aqui três opções, tá? Então, a nossa principal ideia e o objetivo, tá? Essa aqui, ó. É de WhatsApp. Você precisa enviar um SMS primeiro. Tá? em seguida, enviaremos um código de login para o seu WhatsApp. Tá, eu vai ativar essa opção aqui. Ele vai te mandar um código para teu WhatsApp. Você vai ativar, tá? Em seguida, aqui ele vai pedir para você injetar, tá? inserir o teu número de WhatsApp, ok? Eu vou esconder esse meu número aqui que é para também eu não mostrar, ok? Mas você vai digitar teu número aqui caso que você não tenha, ok? E você vai dar um ok na conta, tá? Você vai dar um ok, certo? E aqui agora você vai receber um código tá você vai, você vai pegar agora o código que tu recebeu no teu WhatsApp você vai injetar ele aqui tá eu vou esconder também essa opção tá e feito esse processo você vai estar tá com a conta super protegida tá assim vai estar tá mais segura tá para você não estar tá tendo aí é, alguns prejuízos golpes né especificamente de pessoas querendo aí né, tentar fazer fake ou hackear o seu perfil aqui no Instagram, beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o conteúdo aqui. Se você gostou, deixa o teu comentário aqui abaixo o teu feedback, tá? Se você tiver também sugestões de vídeo, deixa aqui também aqui embaixo nos comentários que vou ter uma honra de poder ler seus teus comentários e poder criar um conteúdo especificamente em cima do que tu precisa, beleza? Galera, então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Um forte abraço, fique com Deus até o próximo vídeo.